Ao apresentar o sistema de dedução natural para a lógica proposicional clássica como sendo um sistema que estende o sistema de dedução natural para a lógica proposicional intuicionista, o que eu fiz foi mostrar que essa extensão pode ser feita adicionando novas regras para negação e para o bottom, de modo a caracterizar o comportamento combinado desses dois conectivos na lógica clássica. Mas quais são os reais efeitos de poder contar com uma negação clássica no topo dos demais conectivos caracterizados pelas outras regras de dedução natural. Aqui eu escrevi alguns slogans mais ou menos vagos, que eu vou tentar clarificar e mostrar o que eles podem significar. O primeiro deles, facilmente encontrado na literatura, a negação clássica é dita mais forte do que a intuicionista. Em que sentido que isso pode ser verdade e o que isso quer dizer? Bom, suponha que eu tenha dois símbolos para a negação. A negação intuicionista e a negação clássica. O primeiro deles é caracterizado pelas regras de introdução e de eliminação da negação. O segundo dele, para além dessas regras, também aceita que o comportamento seja modificado pela regra da eliminação clássica do absurdo. Certamente você já sabe que com a negação clássica é possível fazer algumas coisas que com a negação intuicionista não vão funcionar. Por exemplo... Aqui estão dois sequentes que são deriváveis usando a negação clássica, e no caso do primeiro também é a disjunção, clássica ou intuicionista. Mas essa derivabilidade só ocorre na lógica clássica e não na lógica intuicionista. Ou seja, se trocamos essa negação pela negação intuicionista, esses sequentes não são deriváveis. O motivo é que o lógico intuicionista é um pouco mais exigente, Acerca das proposições, ele exige que elas sejam demonstradas de forma construtiva e insiste que alguns sequentes clássicos são não construtivos. Eu não preciso entender o que essa noção de construtividade significa para tentar responder a seguinte pergunta. Muito bem, e como se comparam estes dois sequentes na linguagem combinada com a negação intuicionista e a clássica? Eu sei, eu sei que nenhum dos dois sequentes pertence à linguagem que nós estudamos até aqui agora, porque, afinal de contas, Nessa linguagem não havia dois símbolos de negação. No entanto, ainda faz sentido fazer a pergunta. Qual desses dois sequentes nós teríamos expectativa de que fosse demonstrável caso a linguagem combinada fosse considerada? Bem, mesmo aí a resposta não é tão simples quanto pode parecer. Por um lado, talvez seja de se esperar que, se eu tenho uma demonstração construtiva de uma certa sentença, em geral, tal demonstração também seja aceitável pelo lógico clássico. Por outro lado, como as sequentes que envolvem a negação clássica, que não são deriváveis para a negação intuicionista, faz sentido pensar que este sequente não seja derivável. E tudo isso fica ainda mais confuso quando lembramos que existe na literatura um teorema de um certo senhor Glivenko, que mostra que os teoremas negados da lógica intuicionista são exatamente os mesmos teoremas negados da lógica clássica. Mas ainda faz sentido pensar, como eu disse, que a negação clássica é mais forte que a intuicionista, no sentido de que ela respeita mais regras, permite demonstrar mais teoremas. Eis uma segunda acerção. As regras da negação clássica estendem não conservativamente a lógica positiva. É quase impossível entender o que isso pode querer dizer, mas vamos tentar. Suponha que pela lógica positiva entendemos o seguinte. O sistema de dedução natural escrito na linguagem contendo exclusivamente a conjunção e disjunção e implicação com as suas regras de introdução e eliminação da lógica intuicionista. Suponha agora que a esses sistemas adicionamos as seguintes regras. As regras de dedução natural, introdução e eliminação, da lógica intuicionista para a negação. E, além disso, a regra de eliminação do absurdo clássico, que envolve a negação. Ou seja, por um lado temos alguma coisa que podemos chamar de lógica positiva, e do outro, uma espécie de axiomatização da negação clássica. É possível demonstrar algumas coisas surpreendentes sobre esse sistema, como, por exemplo, é possível demonstrar teoremas puramente implicacionais, portanto, que não têm, em princípio, nada a ver com a negação, que, no entanto, não são demonstráveis na lógica intuicionista. Ou seja, não são demonstráveis sem usar a regra clássica de eliminação do absurdo. E, afinal, por que uma regra envolvendo o absurdo e a negação me permitiria demonstrar algo acerca da implicação, que pertencia, aparentemente, à lógica positiva. Bem, a verdade é que a expressão lógica positiva é muito mal escolhida. Existe a lógica positiva clássica e a lógica positiva intuicionista. Acrescentar a negação clássica à lógica positiva intuicionista permite demonstrar alguns teoremas clássicos que fazem parte da lógica positiva clássica, mas não intuicionista. Quando dizemos que uma extensão é não conservativa, queremos dizer que ela acrescenta algo à linguagem original que já não estava lá. Esse algo aqui é um teorema puramente implicativo, que não era demonstrável usando as regras apenas para os conectivos nele envolvidos, nesse caso, a implicação. Mais interessante, provavelmente, é observar que quando temos as regras clássicas da negação e do bottom disponíveis, podemos demonstrar algumas coisas novas, como, por exemplo, que algumas novas interações surgem entre os conectivos que já estavam lá. Na lógica intuicionista já tinha uma negação, uma conjunção e uma disjunção. No entanto, algumas das formas das leis de De Morgan são tipicamente clássicas e não são deriváveis na lógica intuicionista. Como eu já mencionei, alguns sequentes clássicos, como a lei de Peirce, passam a ser demonstráveis e é possível verificar que, sem a regra da eliminação do absurdo clássico, eles não são. E há outras coisas ainda mais surpreendentes, como essa regra aqui. Esta regra é inaceitável para o lógico intuicionista, mas é derivável para o lógico clássico. Note que ela permite descartar coisas bastante estranhas. A pergunta de interesse é, sabendo que há coisas assim, bastante estranhas, deriváveis na lógica clássica, como verificar que elas não podem ser derivadas na lógica intuicionista? Essa é uma pergunta interessante e há várias maneiras de respondê-la. Uma delas é a dispondo de uma interpretação correta para a lógica intuicionista, ou uma semântica formal correta e completa para a lógica intuicionista.